No rádio relógio, a hora não passa, nem pro caralho. Mensageiro do vento, anuncia a brisa e faz uma canção bonita. Enquanto a grama molhada, de sereno em enveludo verde. E a noite vem descendo, fumo meu cigarro, parece que a boca seca. Observo o mercado na esquina, pela janela Vejo luzes de TVs nos apartamentos Que filme, programa, anúncio ou show? Será TV a cabo? Sky, tampou pro solidão voraz Ficar na minha é melhor, afinal curiosidade Matou o gato e penso a mil Vou mais fundo que a lógica Mato a paixão e me preparo pra próxima A vida não para e não dá folga Levanto a cabeça, os fracos o mundo ou a moça Insônia a noite segue -se. sei é quem sou, às vezes tenho dúvida, outro dia que passou veio na mente cena a cena, assisto filme e no enredo a mesma história triste e o pensamento em bola e o raciocínio lento, viajo na cortina balançando com o vento mil fita Tipo Montagem de vídeo, me distraindo Enquanto vejo a chuva escorregando pelo vidro Tem hora que é foda, no meio da garganta bola, Se não é forte, maluco chora E compromete por um cabelo desce Quem é? Penso rápido, sou eu mesmo, feito um rato No labirinto, entre a cama e o armário Na escuridão, o quarto encolhe Eu não aguento Levanto, circulo a cama, vou ao banheiro Com pensamentos não muito puros Me deito, fecho os olhos, não adianta Enlouqueço, tô cansado Bailo no meio da sanidade, vendo a linha tênue Que me separa da loucura mim me impressiona, tem medo das sombras Na penumbra, privado do meu sono O galo canta, anunciando alvorecer De um novo O dia é assim Oportunidade, ocasião. Caneta e papel me salvam da alucinação. Prazer em ebulição. Tô condenado, ou quebro o elo do destino. Assumo a revolução dos bichos. Fico comigo, junto das minhas companhias. Observando o passado de experiências. Sem pretensão de mudar conceitos. Congelo os meus conselhos. Respeito os medos, na busca da paz Mas o que vai além, do que tomar Sentimentos de alguém, como refém Não dormir me faz pensar No sucesso, no raio, que a é minha vontade alcançar Quem me salva, paixão fracionária Pressão na escolha, fico na prática eu faço nas coxas E no armário do banheiro, o remédio pra dormir Perdeu a validade, insônia Thank you. A noite segue-se o e E assim para vão para para para para é isso, para para é para para para para de carinho Isso tudo dá é insônia Você para tá num lugar como esse IBH. Por que que eu vou chegar aqui e vou dormir no meio da praça? Não vou dormir, não consigo dormir. Isso tudo pra mim tá me afetando muito demais. Encontrei pessoas aqui mesmo. Mas, infelizmente, não está batendo. Não está batendo. O sofrimento que estou tendo é um sofrimento de amor, carinho, profundidade no fundo do coração. E o para né, pra mim é isso tudo nem consigo dormir, quando eu consigo dormir, deixa eu tomar um remédio, porque eu não vou tomar remédio, pra quê? Se a minha saúde é boa, perfeita, por que eu vou tomar um remédio? Não, eu tenho que ter uma saúde boa, por isso que insônia é isso, pra mim sonha insônia é isso, me falta de carinho, me falta de amor, da pessoa que eu amo demais. Pra você. É lindo demais. Você ama. é, uma, é uma gostoso.